Então, pontos, pontos importantes tá? que a gente entra. O subsídio de 50%, aqui ainda está 120%, e até dia 20 é 120%. Depois é 99 reais. Então, toda vez que a gente for obrigado a colocar o frete grátis, vai existir o subsídio. tá gente não vai mudar isso. Então, o subsídio de 50% vale... Cara, Tô Verde, Loja Judicial, Full, vale o subsídio. E tem descontos tá? do que a gente paga do frete grátis. Eu sei que tem muita gente aqui que já está no full, mas eu vou mostrar e a gente vai fazer uma continha rapidinha só para dizer o quanto que isso impacta, tá? Então como é que o Meri fez? Antigamente tiveram três fases no Mercado Livre, tá? A primeira fase era a fase que o Mercado Livre não cobrava nada no produto a 120 de frete grátis. Era lindo, cara. A gente pegou essa fase assim num ponto que o produto de 120 era 120. Então do meu concorrente era 145, 150, o meu era 120, porque eu não pagava frete grátis. Beleza? É, depois o Meli começou a encher, começou a cobrar. E aí eles colocaram 50% e eu devolvo 40%. Era, era travadão. Eu nem lembro se era 40% exato ou era 30%. Era, era uma parada, era intermediário ali. Mas era, você tinha que bater 50% dos envios e ele te devolveu uma parte. E aí ele fracionou isso agora, né? já faz um tempo, mas isso está fracionado. Então se você fizer tá? número de pedidos, não é faturamento. Então, vão entrar algumas estratégias depois dentro disso também. Se você fizer de 30% a 50% das suas vendas saindo do Fulfillment, você ganha 10% do valor que você pagou de frete grátis. Eu vou fazer a conta depois rapidinho. Se 50% a 70% das suas vendas forem do full, eles te devolvem 20% do que você pagou de frete grátis. Se você alcançar 70%, eles te devolvem 40% do valor que, você, é, que foi pago pelo frete grátis condições para isso, tá bom? Você tem que estar. Tá, e olha, eles até coloca aqui, ó, válido para Mercado Líderes loja oficial. E além disso, a sua reputação tem que estar verdinha. Tá bom? Senão esse subsídio não ativa. Eu nem sabia disso, mas teve, teve um caso de uma importadora que a gente atendia e o cara perdeu, caiu para amarelo a reputação e aí ficava, melhor a sua reputação para ter acesso a esse benefício de novo. Então, mesmo ele enviando de novo para o full, ele não conseguia ter o subsídio, tá? Então, a primeira virada do mês, você não tem subsídio, né? A hora que você começa, é, é mês apurado, mês anterior, subsídio pago. Mês apurado, mês anterior. Então, a partir do momento que você tem, você se habilita. Então, você tem que sempre se habilitar. Se em algum momento você cair dos 30%, 30% é muito baixo hoje, né? Você cair dos 30%, aí você vai ficar depois um pouco sem, depois você volta, tá? Então você pode ir voltando tendo esse subsídio, tá? Na prática, é, o que que isso faz com o frete, né? Eu odeio fazer matemática ao vivo, mas vamos lá, tá? É, acho que tem até uma tabela que é melhor para usar para isso, mas vamos colocar aqui. Digamos que você tem lá é, de frete, né? Então o produto passou de 120 reais. Então tá, o Melly te obriga a colocar um frete de 30 mangos. Beleza, quem já tá no full já sabe essa conta, faz de novo. Se eu errar, me corrige, vamos tudo certo e tá tudo bem, tá? Você vai receber 50% de subsídio, porque você tá verdinho lá, bonitão, então esse frete 15 mango, o Melly paga. Legal, então 15 mangos você tá pagando. No subsídio máximo, tá? 40% desses 15 reais que você pagou volta para você. Então, no mês seguinte, você recebe, ó, 15 vezes 0 ,040. 0 0,40. Seis. 6. Você recebe seis reais de volta aqui, tá? Então, volta para você seis reais e fica como se você tivesse pago, na verdade, nove reais. Tá? Então, esse é o ponto. Olha ah, se eu estiver lá nos 10%, cara, vai voltar uns 50. Tá bom? Então, isso daqui é um pouco. Para que, que serve isso? Só para incentivar você a mandar mais. Ali, eu não consigo, né? Igual a Lu tem produtos grandes, por exemplo, lá, né? A roda é tudo muito caro para ficar deixando lá. Cara, tem várias pessoas que fazem estratégias de produto de ticket baixo, tá? Para quê? Para dar volume de venda e nesse volume ajudar a bater os 70%, porque eu conheço seller que tá pagando, por exemplo, parcela de caminhão com o dinheiro que volta do fundo. Tá? Então. Eu comentei com você que faz 50%, ele comprou um caminhãozinho mais passado. Com o dinheiro que volta do FU? Sim, ele falou, a ah, cara parceria ali, o que volta do FU, eu vou pagando lá. E esse caminhãozinho, ele falou que ele não gosta muito da coleta, ele é muito particular, né? Ele não curte muito por causa da, do, do prazo que ele gosta de mandar. Então, esse caminhãozinho, além de fazer entrega na região para ele, é o caminhãozinho que leva as coisas para o também. Que leva as coisas para o FU. Então, assim, é, tem vários pontos que vêm, tá? É, Marisa, esse subsídio vem como crédito para gente, tá? No começo do mês, ele não vem escrito o dinheiro do fulfillment, tá? Mas ele vem como crédito num dia particular. Acho que ele entra entre dia 3 e dia 8, é a regra do próprio Melly, essa data de reposição. Você vê uma entrada na conta mesmo, tá? Dentro desse cenário. Um outro ponto que o Melly anunciou há um tempo, cara, é um crédito especial. Beleza, espero que todo mundo tenha capital de giro para nunca precisar de dinheiro, mas o Full também ajuda a gente a ter mais crédito liberado no crédito seller. Por quê? porque eles sabem que tem menos chance da gente capotar, né? Então, quanto mais a gente tem envio, quanto mais a gente envia, então, menos chance a gente tem de capotar a operação, menos chance de parar de receber e menos chance de parar de pagar eles, tá? Então, esse, esse é um ponto interessante. Aqui eles estão falando de aumento, crescimento de 40%, cara, a gente conhece crescimento de 400%, conhece crescimento de 500%, a gente tem caso de crescimento de 350 mil para 1 milhão e... E meio, é, deu 1 milhão e 900, mas não é tudo aqui, tudo, tudo no Meli, mas para 1 milhão e meio em 9 meses, 8 meses, 7 meses, na verdade. Não, não, foram, não chegou a 9 meses. Então, assim, cara, full, full. principalmente para quem não está em São Paulo. Quem está em São Paulo já tem muito concorrente que já foi. Agora, quando o cara está numa região produtora, numa região que fabrica, que, que a galera não quer ir para o full, o cara nada de braçado, Tá? É, armazenamento, pontos que a gente falou que são de suma importância, tá? para a gente analisar. E quando que o negócio deixa de ser custo, mesmo quando você tá longe, tá? Aqui ele compara com armazenamento, embalagem e coleta gratuita, que eu não gosto de me apoiar nisso, tá? A gente tem o caso da Lucília aqui, que quando precisa leva, quando precisa vai. Aquela graninha que sobra tem que ser usada para isso. Eu já ouvi um monte de gente que é de fora do, de São Paulo, às vezes reclamando. Ah, eu não tenho coleta gratuita. cara... Tem vezes que a coleta gratuita vai demorar tanto que você tem que levar o negócio. A gente tem que ter constância, eu vou falar muito disso, a gente tem que ser constante. Não adianta ficar deixando acabar e você tira, traz para você. Então, nós temos que ser constantes tá? com isso nesse ponto, tá? Tá?